Olá, pessoal! Eleições 2020, mais uma eleição. E essa, diferente de qualquer outra. Após duas reformas eleitorais de 2016 para cá e inúmeras mudanças, estamos aqui novamente. Eu sou a professora Rita Gonçalves, servidora da Justiça Eleitoral Paulista há 32 anos e, durante muitos deles, analisando contas eleitorais e partidárias. Ministro Cursos no Brasil todo sobre essa matéria. E é um enorme prazer estar aqui compartilhando com vocês, nesse curso online, comentando todo o conteúdo compilado das novidades desta vasta legislação. Hoje, é obrigatório haver contador e advogado nas contas eleitorais e partidárias. E, portanto, a necessidade é cada vez maior que esses profissionais se capacitem, se atualizem para bem assessorar candidatos e partidos, garantindo mandatos, não deixando que se perca nos tribunais a vitória das urnas. Para isso, as regras têm de ser bem entendidas, compreendidas, bem aplicadas às campanhas. É preciso conhecer bem a matéria e esse conhecimento pessoal transforma carreiras. Mas não é fácil, exige muita dedicação, estudo, leitura e, principalmente, atualização constante, pois é uma matéria mutante, densa, mas é apaixonante. Tende a haver persistência e lembrem-se, não há milagres. Mas acredite, ela pode mudar a sua vida. Essa matéria pode mudar, inclusive, a sua vida de uma forma que você nunca nem imaginou. Isso é o que eu sempre ouço e constato, ano após ano, ministrando cursos por todos os cantos, testemunhando as vidas transformadas. Então, estou aqui novamente hoje e agora para lhe fazer um convite. Mergulhe de cabeça nesse assunto. E depois você me conta, quem quiser ler alguns relatos de profissionais que acreditaram que era possível, a despeito de tudo, acesse meu site professorarita.com.br e leia as centenas de depoimentos que foram deixados por lá. E a melhor parte de tudo isso vem agora. Só depende de você, de mais ninguém. A dica de diamante é não desista de entender. Aprenda, aprenda essa matéria que realmente pode mudar sua vida. Vamos então dar início ao nosso curso 2020 de Prestação de Contas Eleitorais. Essa é a legislação que nós vamos ter aqui abordada no curso as leis que dizem respeito à matéria, as resoluções. Lembrando que a 23.607 de 19 é aquela Bíblia, a resolução que todos aqueles que trabalham com as campanhas políticas deverão ter como livro de cabeceira. Deverão estudá-la, ler muitas vezes, pois alguns detalhes importantes foram alterados e quanto mais leitura, mais você vai se familiarizar com todas as alterações. Também temos a legislação complementar, que é importante que vocês leiam. Quanto mais leitura da jurisprudência do TSE, das normas do TSE, aquela, as resoluções do Banco Central, a cartilha também do TSE com a Receita, enfim, toda essa legislação que vai fazer com que vocês entendam de uma forma abrangente todas as permissões e proibições que ela nos traz. E o que é prestar contas? Prestar contas nada mais é do que contar à justiça eleitoral quando você arrecadou, de que forma foi essa arrecadação, quanto foi isso, de quem vieram os recursos, com o que você gastou, como foi esse gasto, quando ele se deu contando a história detalhada durante a campanha e após, porque agora nós temos também a prestação de contas durante a campanha. Então, nós vamos entender aqui nesse curso todos os detalhes sobre a prestação de contas e quem presta contas, quando, a quem, de que forma. Vamos, então, abordar o mais detalhadamente todos esses itens. Existem prazos que são importantes que vocês saibam e estejam atentos. Por exemplo, de 5 de março até 3 de abril, há a janela para vereadores trocarem de partido. Então, é importante você estar atento a esse prazo para que você não perca a oportunidade de concorrer agora em 2020. Filiação e domicílio. Nós temos o dia 4 de abril como um marco, mas Esteja atento ao estatuto do seu partido, pois caso ele disponha de maneira diferente, o prazo que valerá será o do estatuto. Seis meses é o prazo da legislação, mas o estatuto é soberano nesse caso. Caso a, o, a exigência de prazo de filiação seja maior, você deverá respeitá-lo. O dia 6 de maio é o último dia para a regularização da situação eleitoral. Então é muito importante que você pegue já certidões e que você veja como está, pois atrasos em divergências nos dados que você tem na Justiça Eleitoral e na Receita podem atrasar a sua campanha, o início da sua campanha. Então verifique até o dia 6 de maio se você tem alguma irregularidade, alguma pendência na sua situação eleitoral que possa ser regularizada. O dia 15 de maio. 15 de maio é a data em que a legislação permite, estabelece a permissão para que pré-candidatos possam arrecadar por meio da vaquinha virtual. Lembre-se que esse prazo é apenas para pré-candidatos. Os partidos só vão poder arrecadar pela vaquinha virtual por financiamento coletivo lá no período eleitoral. Dia 16, do 6, 16 de junho, o TSE divulgará o valor do FEFEC, que é o financiamento eleitoral das campanhas, o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Dia 16 de junho, o TSE divulgará esse valor. Hoje ele é de 2 bilhões, mas será corrigido até lá para que seja distribuído aos candidatos. Aqui no curso trataremos detalhadamente do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o FEFEC. O dia 30 do 6 é uma data também muito importante. É a data que todas as agremiações, comissões provisórias, diretórios estaduais, municipais, nacional, todos devem prestar contas anuais à Justiça Eleitoral. Não deixe de fazer essa prestação de contas para que você, partido, não tenha problemas no registro dos seus candidatos, lá no momento, na, no mês de julho, quando você fará o registro dessas candidaturas. Até 5 de agosto é o dia que você terá para fazer as suas convenções. O período das convenções é de 20 do 7 a 5 do 8 e você vai registrar as candidaturas, você partido levará o registro das candidaturas da sua agremiação até o dia 15 do 8. As campanhas duram 45 dias, ou seja, curtíssimo espaço de tempo onde tudo irá acontecer. Então, é muito importante que você planeje, organize todos os passos e converse com seus profissionais, monte uma estratégia para que você, durante esses 45 dias, não passe apuros que poderiam ser evitados. E uma data muito perigosa é a data da propaganda eleitoral, pois... Na lei, na resolução, fala que ela pode começar a partir do dia 16 do 8. Só que tome cuidado, pois você só poderá começar a fazer a sua propaganda se você já tiver cumprido as providências preliminares. E que providências preliminares são essas? Vamos começar, então, o início da campanha atendendo aos requisitos preliminares. Para candidatos, é necessário haver o registro da candidatura e veja, já no momento do registro da candidatura, você tem de estar atento aos bens que você informará. Candidatos, você só, vocês só poderão utilizar em suas campanhas aqueles bens que estejam devidamente lançados no seu imposto de renda e no seu registro de candidatura. Então, é importante que você atualize as informações, pois nem sempre aquela declaração de IR está atualizada. Lembre-se que ela é feita com base em dezembro do ano anterior, então dezembro de 19. Tudo aquilo que o seu patrimônio se modificou até julho, você informará no registro da sua candidatura. Então, esse é um momento decisivo para a prestação de contas. Veja você. Antes mesmo da campanha começar, no momento do seu registro, você já pode ter um item aí que faça a diferença na, na existência ou não de problemas na sua prestação de contas. Então, atenção para esse item. CNPJ de campanha. Todos os candidatos terão um CNPJ de campanha, o objetivo desse CNPJ é fazer com que as finanças dos candidatos sejam segregadas das suas finanças pessoais. Os candidatos continuam tendo sua vida normal de pessoa física, mas o CNPJ faz com que toda a movimentação financeira movimentada durante a campanha não se misture com a sua vida pessoal. Nós vamos também falar detalhadamente sobre o CNPJ. Conta bancária específica de campanha. É um requisito muitíssimo importante. Essa conta é aberta justamente com esse CNPJ que você vai receber da Justiça Eleitoral e da Receita. Nós vamos já explicar como isso vai acontecer. A conta bancária, você vai movimentar, os candidatos vão movimentar, esses recursos arrecadados ou recebidos dos recursos públicos ou aqueles de pessoas físicas ou de financiamento coletivo, toda a movimentação financeira ocorrerá na conta bancária específica de campanha. Teremos várias contas a depender da origem do recurso, mas essa conta específica para a campanha é aquela obrigatória que todos os candidatos deverão ter. Falaremos adiante com mais detalhes. Emissão de recibo eleitoral é outra providência preliminar para que se inicie a arrecadação de campanhas. Os recibos eleitorais, eles vêm pelo SPCE, é por meio dele que são emitidos. Portanto, é necessário que você tenha o SPCE instalado como requisito preliminar à sua campanha. Então, antes de qualquer coisa, antes que você inicie a sua propaganda, porque com certeza a sua propaganda terá algum gasto, algum recurso envolvido aí, você deverá ter cumprido esses requisitos preliminares. Registro da candidatura, observando os bens atualizados, CNPJ de campanha, a conta bancária aberta com esse CNPJ e a emissão dos recibos eleitorais, com o SPCE instalado. E o CNPJ de campanha? Ele é fornecido automaticamente pela Receita Federal em até 48 horas após o registro da candidatura. Na verdade, esse prazo tem sido muito menor. Em duas, três horas após o requerimento do registro de candidatura e aquele deferimento, já sai o CNPJ. Então, não se preocupem, porque não levará todo esse tempo. Esse CNPJ é divulgado nos sites da Receita e do TSE. E ele é necessário para que você possa abrir a conta bancária específica de campanha. Ele é cancelado automaticamente no dia 31 de dezembro de 2020. Esse CNPJ faz parte de um convênio da Receita Federal do Brasil com o TSE, e automaticamente ele é liberado aos candidatos. Agora, há problemas que podem atrasar a emissão do seu CNPJ e, consequentemente, atrasar o início da sua campanha? Sim, como, por exemplo, você ter problemas no seu CPF, alguma pendência, você ter divergências no seu nome, no seu endereço ou no seu CEP. Então, como planejamento, você já deve tomar a providência de verificar como estão os seus dados, tanto na Justiça Eleitoral quanto na Receita. Assim, você não atrasará a emissão do seu CNPJ. Você pode evitar esse problema indo já à Receita e ao cartório eleitoral solicitando a sua certidão de quitação eleitoral. Lá você poderá ver todos os dados como estão constantes do cadastro eleitoral. Inclusive, hoje, você pode fazer isso pela internet. No site do TSE, você tira a sua certidão de quitação eleitoral. Então, tome essas providências preliminares com relação ao CNPJ pra, para evitar realmente atrasos. Contas bancárias. Vamos falar, então, sobre as contas bancárias específicas para a campanha. Ela é obrigatória para candidatos e partidos políticos. Mesmo que não ocorra movimentação, mesmo que o candidato não vá arrecadar recursos financeiros, ainda assim é importante, é imprescindível, é obrigatório que essa conta seja aberta. Ela apenas é facultada aos candidatos à vice. Agora, se esses candidatos decidirem por abrir essa conta, ela deverá integrar as contas do candidato majoritário. A conta bancária específica, se não houver a sua abertura, por de plano, essa irregularidade já vai desaprovar as contas do candidato. Portanto, conta bancária de campanha, não há como você não dedicar atenção máxima a ela. Eu sempre falo que as contas bancárias são a alma da prestação de contas. É por meio dela que o tribunal, que a justiça eleitoral, vai fazer a fiscalização das entradas financeiras da sua campanha. Além, é claro, de também analisar os seus estimáveis. Mas, por ora, vamos falar apenas dos detalhes da conta bancária específica. Essa conta ela tem que registrar tudo que entra, tudo que sai, tudo que é pago para fornecedores, tudo que você recebe dos doadores, tudo isso tem de estar devidamente identificado. E desde a abertura até o encerramento, saldo inicial e final tem de estar igual a zero. Você vai cuidar dos seus extratos bancários sempre com muita atenção para que você não tenha problemas com a sua conta bancária de campanha. Só não é obrigatório que você abra se não houver agência ou posto de atendimento na sua região. Agora, cuidado, correspondentes bancários não podem abrir essa conta bancária específica de campanha, tá? Apenas agências bancárias ou postos de atendimento, correspondentes bancários não. Se a sua cidade, nesse interior desse Brasil, não tiver nem agência, nem posto de atendimento, você deverá abri-la numa cidade vizinha, pois assim você conseguirá trabalhar os seus recursos financeiros sem que no futuro você venha a ter problemas com isso. O prazo para que essas contas sejam abertas é de até 10 dias após a obtenção do CNPJ. Então, o partido deu entrada no requerimento da sua candidatura, a Receita Federal expediu o seu CNPJ, foi divulgado lá no site da Receita, do TSE. Você vai ter, então, 10 dias após isso, para que você providencie a abertura da sua conta. E partidos políticos devem abrir a conta doações para a campanha, a conta eleitoral de movimentação de recursos de campanha, até o dia 15 de agosto e, para isso, os partidos vão utilizar o próprio CNPJ do partido que vocês já têm, que os partidos já têm esse CNPJ. Os bancos deverão providenciar essa abertura em até três dias. Então, caso o seu banco demore, o gerente crie empecilhos, dificuldades, estabeleça óbices para a abertura dessa conta, você deve comunicar o Ministério Público Eleitoral, o seu juízo, para que o gerente do banco seja noticiado da urgência, da necessidade de abertura dessa conta. Pois enquanto essa conta não estiver aberta, você não poderá movimentar os seus recursos de campanha, você não poderá iniciar os seus trabalhos eleitorais, você não poderá começar a sua campanha. Então, é importante que você saiba que os bancos normalmente não gostam dessas contas e alguns, inclusive, começam a criar dificuldades para que vocês troquem de agência. Recomendação que nós damos é o seguinte, comece já antes do momento né, a ver esse banco, a conversar com essa gerência. Leve a legislação para que ele saiba da urgência da necessidade dessa abertura. E caso você verifique que está tendo muito problema, ou você troca de agência, ou você comunica imediatamente o fato à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público. Os bancos, o gerente, né, o responsável por esses empecilhos causados, podem responder pelo artigo 347 do Código Eleitoral. Então, a legislação agora prevê punição para o atraso na abertura dessas contas. Todos os depósitos terão de ser identificados sempre com o CPF ou o CNPJ daqueles que fizeram as doações. Aí você pode perguntar CNPJ de doadores? Sim, os partidos ou outro candidato. A doação vai entrar no seu extrato bancário com o número de CNPJ. Tudo que você pagar, todos os seus fornecedores, todo mundo vai ter de estar lá identificado e os bancos são obrigados a providenciar essa identificação, também sob as penas do artigo 347 do Código Eleitoral. É importante que você monitore o seu extrato bancário, que você fique sempre olhando, muitas vezes por dia, para que você detecte, caso entre lá um recurso, que não tenha CPF ou CNPJ, ele será um recurso não identificado e você não poderá utilizar esse recurso, mas nós vamos falar sobre isso adiante. Para abrir essas contas bancárias, você não vai precisar, você candidato, não vai precisar fazer algum depósito, não pode haver exigência de depósito nenhum. Essas contas não podem ter cobrança de taxa de manutenção, agora elas podem sim ter a cobrança das taxas de serviços, como DOC, TED, extrato bancário, cartão, talão de cheques. Nesse caso, os bancos podem sim cobrar, mas não podem exigir que vocês façam um depósito mínimo para abertura e não podem cobrar taxas de tarifa de manutenção. Os bancos também são obrigados a enviar os extratos bancários dessas contas à Justiça Eleitoral durante toda a campanha. Na legislação passada, a obrigatoriedade aí é que eles enviassem para o Ministério Público também. Mas agora estamos com o PJE e aí todas as contas são acompanhadas o tempo todo. Então, bancos devem enviar extratos bancários à Justiça Eleitoral durante toda a campanha. A movimentação financeira vai sendo divulgada lá no site do TSE, no Divulga Candy contas. Então, vocês vão ver que toda a movimentação de todos os candidatos, de todos os partidos, vai aparecer no site da Justiça Eleitoral. Já foi assim na eleição de 2018 e será nessa. Candidatos e partidos também deverão apresentar os extratos completos. Mesmo sendo uma obrigação dos bancos enviarem esses extratos, a obrigação é maior ainda dos candidatos e partidos, pois será por meio desses extratos que a Justiça Eleitoral fiscalizará a sua movimentação financeira. As contas bancárias de campanha não estão submetidas a sigilo, elas são públicas e podem ser consultadas por qualquer eleitor, pelo adversário, pelo outro partido, pelo partido coligado, por qualquer um. São contas públicas. E a movimentação bancária, como nós já falamos, é totalmente divulgada na internet. Desde a primeira entrada de recurso, os candidatos vão fazer a divulgação, a transmissão do relatório financeiro. A gente vai explicar detalhadamente. Essas contas, elas vão ser encerradas pelos bancos no dia 31 de dezembro de 20, caso essa providência não tenha sido tomada pelo candidato. Lembrando que às vezes o candidato tem cheque pendente de pagamento, porque o prazo mesmo de encerramento dessas contas bancárias é no momento da prestação de contas, ou seja... Até 30 dias após as eleições, todos prestarão contas. E aí é importante que você tenha todos os extratos, desde o primeiro, do saldo inicial zerado, até o final. Você vai ter sobras de campanha que você vai transferir aos partidos e informar à Justiça Eleitoral. Apenas a FEFEC, que é a Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, essa conta você não vai fazer a transferência das sobras para os partidos. Essas sobras vão para o Tesouro Nacional. Todas as sobras financeiras que estiverem, tanto na conta doações de campanha, como se você receber, por exemplo, fundo partidário, antes de você prestar contas, você vai fazer a transferência disso aos partidos. Agora, se você recebeu, recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, você vai transferir esse valor para o Tesouro Nacional. As contas bancárias do partido político relativas a fundo partidário, doações de campanha e a outros recursos são contas permanentes. Essas contas não são encerradas, elas são contas perenes que permanecem na vida do partido. Você pode estar preocupado pensando, mas se essas contas vão ficar abertas, elas vão gerar taxas, tarifas e o meu partido sequer arrecada recursos financeiros? Eu não vou precisar encerrar essas contas para não ter a geração de tarifas? Não. Lembrem-se que os bancos não podem cobrar nem de partidos, nem de candidatos, tarifas de manutenção das contas. Elas apenas podem ser cobradas, essas tarifas, se forem de serviço prestado. Então, todas essas contas do partido devem ficar abertas permanentemente. Apenas a conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do partido é que é encerrada. Se por acaso forem utilizados recursos financeiros para você pagar gastos eleitorais, pagar as suas despesas de campanha, que não provenham dessa conta específica, você poderá ter a desaprovação das suas contas, os autos são enviados ao Ministério Público Eleitoral para a propositura de ação cabível. Isso configura a utilização de Caixa 2. É uma irregularidade gravíssima e, por si só, gera a desaprovação das suas contas. E se for comprovado que houve abuso do poder econômico, o registro da sua candidatura será cancelado. E caso você já tenha sido recebido, já tenha sido outorgado o seu diploma, ele será cassado. Quantos casos nós temos presenciado na imprensa ultimamente de eh, candidatos de, de políticos cassados por problemas de Caixa 2, de constatação de recursos movimentados fora das contas eleitorais. Então é muito importante que você atente para que tudo que você for pagar, todas as despesas que você tiver na sua campanha, primeiro os recursos devem ser depositados na conta bancária para que depois você faça esses pagamentos. Isso é muito importante e isso desaprova muitas contas. E diante disso tudo, de todas essas contas que nós falamos, quais são as contas obrigatórias? Que contas devem ser abertas pelos candidatos? Então, a conta doações para a campanha é uma conta obrigatória que deve ser aberta de qualquer jeito, mesmo que você não vá movimentar recursos financeiros. Deve ser aberta obrigatoriamente. Fundo partidário, você candidato deve abrir essa conta caso você vá receber esse tipo de recurso. Então você pode conversar com o seu partido político para saber se você terá recursos do fundo partidário, se você receberá essa doação do partido, para que você possa providenciar a abertura dessa conta. Conta Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o FEFEC, essa também, você só é obrigado a abrir se você for receber esse tipo de recurso. Do contrário, ela não é obrigatória. Lembrando que o prazo de 10 dias da obtenção do CNPJ para a abertura das contas vale apenas para a doações para a campanha. Tanto a de fundo partidário quanto a do FEFEC, do fundo especial, você não tem esse prazo. Por exemplo, você pode descobrir no meio da campanha, ou mesmo lá ao final, é muito comum, que o partido vai fazer um repasse para você, ou até mesmo outro candidato pode fazer um repasse para você. Um candidato do seu partido pode fazer um repasse para você do fundo partidário. Se isso acontecer e você não tiver a conta bancária aberta, você tem que providenciar imediatamente essa abertura, seja em que tempo for, para receber o recurso e só então poder utilizá-lo. Não pode haver depósito de recurso do fundo partidário na conta doações de campanha, assim como não pode haver depósito do fundo especial do FEFEC na conta fundo partidário. Todos esses recursos têm de ser segregados, separados, inclusive para que a fiscalização da Justiça Eleitoral aconteça de forma mais permanente, com mais clareza. Isso pode levar à desaprovação de contas, porque os recursos devem transitar nas contas específicas. E é muito comum vocês me perguntarem, prof, o que é que desaprova mais? Eu posso responder para vocês com toda a convicção que os maiores problemas que ocorrem nas prestações de contas hoje são relacionados à má utilização das contas bancárias. Então, você tem que dominar esse assunto, estar sempre de olho nos extratos bancários, tomar cuidado para quem você divulga o número das contas, para que não hajam também é, depósitos, não aconteçam depósitos, às vezes, de adversários de forma não identificada e você, no calor da campanha, não observar e utilizar aquele recurso. Você só pode utilizar recursos que estejam identificados nas suas contas bancárias. Se os recursos forem de pessoas físicas, do financiamento coletivo, de doações pela internet, ou seja, de pessoas físicas em geral, você vai utilizar a conta doações para a campanha. Agora, se você for receber recursos do fundo partidário, você vai movimentá-los na conta específica do fundo partidário. E da mesma forma do FEFEC. Se você é um candidato que vai receber recursos dessas três fontes, de cara, então, já abra as suas três contas bancárias. Só é importante que você acompanhe todos os extratos o tempo inteiro. E a conta do partido? Quais são as contas que o partido político deve abrir? Bom, deve abrir a conta outros recursos, que é aquela que vai movimentar os recursos da sua vida ordinária, a vida partidária. Pela atual legislação partidária, essa conta só é obrigatória para as direções municipais, estaduais, se o partido for movimentar esses recursos mas pense numa coisa importante, como que o partido vai recepcionar as sobras de campanha dos seus candidatos esse ano se ele não tiver a conta outros recursos aberta, que é a conta específica determinada pela legislação para recepcionar essas sobras. Então abra sim a conta outros recursos, sem contar que você, a gremiação, comissão provisória, terá a vida financeira do seu partido, as suas despesas normais, de água, luz, telefone, pessoal. Ainda que hoje você esteja trabalhando só com estimáveis, mais cedo ou mais tarde, o seu partido está ganhando corpo, o seu partido está se profissionalizando, vamos dizer assim. Então é importante que o seu partido tenha a conta outros recursos abertos. Uma conta que é obrigatória para todos os partidos. É a conta doações para a campanha. Essa não importa se você só trabalha também com o estimável, se a agremiação não vai participar das campanhas. Mesmo assim, é obrigatório que essa conta seja aberta, pois é assim que você vai demonstrar para a Justiça Eleitoral se você movimentou recursos ou não. Na hora que você for prestar contas, você vai demonstrar por meio dos extratos bancários, se você participou ou não das campanhas. Você partido político. Então, ainda que você decida por não abrir as outros recursos, abra a doações para a campanha de qualquer forma. Não abrir essa conta pode gerar a desaprovação das suas contas partidárias. Então, a sua conta eleitoral do partido. Por quê? O partido político presta contas anual da sua vida de pessoa jurídica, a sua vida partidária, é uma prestação de contas que o partido faz lá em 30 de junho de todos os anos, né? o prazo mudou, antes era 30 de abril, agora é 30 de junho. E o partido político também vai prestar as contas eleitorais, o partido político vai prestar contas por meio do SPCE agora nas eleições. Então, essa conta doações para a campanha é imprescindível para que você não venha a ter problemas. Então, outros recursos você vai abrir, doações para a campanha, a Fundo Especial de Financiamento, a conta FEFEC. Se o partido for receber esse tipo de recurso, ele também deverá abrir. Esse recurso ele vai vir da direção nacional, de acordo com os critérios que foram estabelecidos e que o TSE aprovou. A gente vai falar detalhadamente como isso vai funcionar, mas se o partido for receber, se a sua direção municipal ou estadual for receber esse tipo de recurso do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, você deverá sim abrir essa conta. Você partido, da mesma forma que o candidato, não pode movimentar recursos de origens diferentes em contas do mesmo tipo. Por exemplo, você não pode movimentar recurso do fundo partidário ou FEFEC na conta Outros Recursos nem Doação de Campanha. Cada recurso é movimentado de acordo com a sua origem. Fundo partidário, importantíssimo que você abra, pois você vai ter recursos que virão da direção nacional, por exemplo, e se você não tiver a conta fundo partidário aberta, você não pode receber esse recurso. A partir do momento que você abriu a conta fundo partidário e recebeu recursos desse fundo, você automaticamente, você partido, deverá abrir a conta batom, que é aquela conta destinada aos programas de participação feminina. Né? Assim, De uma forma carinhosa, nós a chamamos de conta batom, que é a conta das mulheres, a conta que recebe o percentual do fundo partidário. Nós vamos explicar isso adiante também. Se você for, se você trabalha, se o seu partido, a sua direção é uma direção nacional, você ainda vai abrir a conta da fundação. É obrigatória também essa conta da fundação. Para que você, partido, agremiação, não tenha nenhum problema com relação à movimentação de recursos, abra todas essas contas. Você não terá taxas de manutenção, você conseguirá movimentar os recursos de acordo com a origem nas contas específicas e você estará dando um passo muito importante para que o seu partido não tenha problemas com a justiça eleitoral.